O que estamos enfrentando agora é a extinção do solo. Na maioria dos países, mais de 50% do solo cultivável já se esgotou Qualquer cientista responsável no mundo está claramente dizendo que em 2045 nós estaremos produzindo 40% a menos de alimentos e a nossa população será de 9,2 bilhões. É uma tolice pensar que só os pobres no mundo serão afetados? Não, isso irá afetar cada ser humano no planeta porque as civilizações entrarão em colapso? Guerras civis surgirão quando houver escassez de alimentos? Não se trata apenas de nós, porque já estamos usando o solo das crianças que ainda nem nasceram. Este é um mundo terrível que estamos prevendo para nós mesmos e que estamos criando, mas isso pode ser revertido. É por isso o Movimento Salve o Solo para trazer uma mudança nas diretrizes políticas para a regeneração do solo em 192 nações democráticas. Como parte disso, eu tenho 65, eu estou percorrendo 30 mil quilômetros de moto, para conseguir apoio para a regeneração do solo? A partir de 21 de março, durante 100 dias, o mundo inteiro deverá falar sobre o solo? Faça parte e vamos fazer acontecer?